E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui O negócio é o seguinte, mano Mostrar pra vocês aqui uma parada futurista Bem louco, que eu achei interessante demais Eu nunca tinha visto algo parecido Sim, o Michael tem uma mansão futurista É... no GTA V, né, de hoje que... A Rockstar vem é, trazendo veículos, digamos que futurista Então, fizeram aí uma mansão futurista ó, Só pra você ter uma noção é, Um futurista ousada demais, né? <risos> ó, como vocês podem ver, tem uma piscininha aqui ó, Piscininha da hora Depois eu vou mostrar pra vocês o lado de fora e temos aqui a Amandinha ali, ó. A Amandinha tá curtindo aqui a nova mansão do. do, do Michael, né, mano? Não é muito grande, né? Mas tem, assim, é. Ó, é bem bonitinha, bem arrumadinha. Gostaria muito de morar numa casa assim, hein? Aqui é o quarto. É a TVzinha ali que tá com radar. A Amandinha aí, ó. O que tem ali que tá brilhando? Ah, é a mesa. <risos> Vamos, <risos> sinuquinha. Aqui na sala, né? Tem o TV zona gigante. Eu acho que é só esses andares aqui, ó. A, a sala de jantar, a mesa de tênis, tênis de mesa. Como oh, é futurista temos aqui. Aquela motoca que voa A cozinha aqui, ó E essa porta aqui? Vai pra onde? Ah, aqui é o banheiro Rapaz, já pessoa você entrar no banheiro desse? Todo com vidro Assim? Mas como é futurista É... Eu ia falar, quem tá de fora não, não enxerga vai enxerga assim Não furou Aqui, ó A parte de cima Dessa mansion Temos aqui, né Um L ponto. E pra morar numa casa dessa Tem que ter um helicóptero Ou um carro voador, que é isso aqui né, Que faz referência aí ao DeLorean Aí, ó Helicóptero E aquela motoca lá, lá embaixo já pensou, mano, numa casa dessa, morando numa casa dessa, chegando com aquela moto ali, velho? Bêbado. Deve <risos> é meter a cabeça. <risos> a cabeça no, no... na parte ali do concreto, velho. Meu Deus. Esse ser hit kill, filho. Bateu, cai lá embaixo já era, mano. Ó. Eu não, eu não sei. Eu não, não sei pilotar muito essa moto aqui no, no PC. Acaba sempre, ó. O cara chega aqui. Vai, ó, pro trabalho. Vai trampar. Olha isso. Delega. Eu não sei pilotar muito essa moto, não, mas é... Olha isso, mano. É tipo... Cara... Ih, caramba! Caiu cai... <risos> o carro. É, um... é tipo um set, tá ligado? É a casa do Cristiano Ronaldo, mano. Seria legal, né? Se fosse a casa dele. Fazer uma casa assim. Com set. Ficando uma ilha, galera, ó. Tô numa ilha. E é um set, velho. Basicamente um set. Olha isso, mano. Já pensou nisso aqui? Seria uma mansão futurista ou uma mansão de um. É... Arquiteto, né? Arquiteto ousado. Será que daria certo? A gente vê naquelas. Nas favelas, né? Mano? Aquelas casas. Fala, caramba, mano. O cara. É gênio, né, mano? Os caras botam as casas lá <risos> De um jeito, né, mano? Tudo bem que a dificuldade e tal, né? A pessoa... Às vezes não tem tanto espaço Aí ela vai construindo pra cima, né? Vai aumentando e tal E os caras, você vê umas obras lá, mano Que você fala, caramba, como é que o cara fez isso, velho? Mas é legal, olha só, galera Legalzinho, mano Mas eu não entendi essa referência aqui, não Mas me parece um set. Seria a casa do, do Cristiano Ronaldo mesmo aí, ó. CR7. Olha isso. Ou do Dudu, guerreiro, né? Que. Esse vídeo, que eu, No dia que eu tô soltando esse vídeo, o um homem destruiu lá os, os egípcios. É. Mas enfim, galera. O que vocês acharam dessa. dessa mansão aqui? Já viu alguma coisa parecida na vida real? Comenta aí embaixo. Me segue no Instagram. E é isso, tô meio sumido lá porque deu pau no meu celular E é a segunda vez Eu tô com muita dó de gastar de novo pra arrumar Não sei o que eu faço da vida Mas é isso, galera, o que, que vocês acharam? Deixa eu ir um pouquinho mais longe aqui eu, tô, eu quero entrar com a moto lá, mano Como é que seria um cara bêbado chegando na residência dessa? Ó, o cara tá, tá aqui, ó, é aqui, né? Aqui no cantinho o cara vem. Aí, ó. É caixão, meu irmão. É caixão, com certeza, velho. Como é que desce esse bagulho? Ih, caramba, tem turbo. Eu não usei muito essa moto, não, quando lançou. Mas é isso. O que vocês acharam? Comenta aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clicando gostei. Tamo junto. Valeu. E fui.